Abre. Eu vou fazer uma estátua de cavalo. Ah, pois eu vou fazer um purê de batatas-balas pra derrubar o seu cavalo. Se você tomar cachaça, caralho, eu também toma o seu canhão, tá Ah, que, caralho. Toma o quê? Que, toma o quê? Você toma, não toma eu, nada, eu, viu? Isso, ah, eu tomo mesmo porque você tá me dizendo sim. O que vocês estão fazendo? Ah, oh, mãezinha, olha. Estamos fazendo cigarro. Mas olha como é que ficou o pátio. As paredes. Olha as portas. Não, mãezinha. O que acontece é que essa vila é mais velha que a mãezinha. Eu disse eu... Fique sabendo que sou bruxa sou velha. A bruxa tem toda a razão. <risos> Devemos respeitar a bruxa. Olha, Kiko. Por que não fumar? Olha, Kiko... Por que não vi mamar? Por que não sua mãe?